No Evangelho de hoje, João Batista apresenta Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Para entendermos o que significa esta afirmação, temos que recordar que para os judeus, o sacrifício de um Cordeiro era um sacrifício a Deus para remissão dos seus pecados. Jesus Toma o lugar deste Cordeiro. Isto é, ele oferece a sua própria vida para salvar a nossa vida, pelos nossos pecados. Por isso é que o chamamos, ainda hoje, de Cordeiro de Deus. João Batista é escolhido por Deus para dar testemunho de Jesus. Nós, pelo nosso batismo... Também devemos anunciar aquele que deu a vida por nós. O Papa Francisco diz-nos que é propondo o Evangelho a todos e demonstrando-o na nossa vida que podemos apresentar ao mundo Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, Senhor, Ajuda-me a dizer a todos que só tu é que nos podes livrar do erro e do pecado.